Toné de que? Toné, não. Eu chamo Antônio Roberto. Antônio Roberto? Toné, toné por causa do futebol. Você jogou bola? Deu uns coices na bola, aí nos amadores. É, que posição você jogava? central. Ah, mas então você era do, do, do arranca-toco? <risos> é. A gente arrancava um pouquinho também. Né? Passava a bola... Rancava a unha. Arrancava a unha. É. E, e, e, e o parceiro não, não ia, não? É. Você estufava o peito aí. É, é. A gente, é uma posição que eu achei mais facilidade pra jogar, né? Não é? Antônio, como que chama os seus irmãos? Eu não tenho irmão mais, eu só tinha uma irmã. Eu sou Lousada. Lousada. E a irmã sua, como que chama? Ana Lúcia Lousada. O seu pai? Antônio Lousada. Mãe? Geralda Lousada. A sua mãe? Tinha outra família, né? De outro nome, como é que era o nome dela? Era é, Geraldo Oliveira Melo Louzaga. Esse é. Melo dela era de onde? Melo era lá de Tirapuã. Aquela região. É. Você lembra dos irmãos da sua mãe? Lembro, lembro. Fala pra mim o nome deles. Arte, ela tinha o um Orlando. Orlando, tinha o Jaime, tinha Geni. E Herondina. Herondina? É. E o avô, senhor? Ah, o, o, o, por parte de mãe, meu avô era Joaquim Alves de Mello. Lá de Tirapuã também. E o meu, meu pai do meu pai era o Antônio Nascimento Lousada. Lousada. Não, mas então me faltou, você me faltou aqui, é o nome da avó sua. É, lá, Maria Flávia de Castro. Lá de Tirapuã? Não, essa é a mãe do meu pai. E, e a mãe da sua mãe? A mãe da minha mãe era Domingas Alves de Mello. Domingas Alves de é. Mello. Você conheceu irmãos dela ou não? Ah, aí não. Mãe, de não. avô? Não, não. E, e nem do seu avô? Também não. Do seu pai? Você não falou os irmãos dele? Ah, meu pai teve três irmãos... Homem e duas mulheres. O nome deles. Uma, um chamava José Lousada, o outro chamava Nicodemus Lousada e o outro chamava Geraldo Lousada. Você e a conhe... irmã chamava Araci Lousada e Maria Lousada. Você conheceu todas? Todas, todas. Eu tenho 74 anos. Novo? É, dá pra... O, o Antônio, me fala aqui um pouquinho. Eles moravam onde, os, os, os lousada? Aqui em Franca mesmo ou não? É, são todos daqui, né? Então meu pai foi criado assim no, aqui no Ribeirão do Salgado, perto de Ribeirão Corrente. Meu pai foi criado lá. Agora depois nós mudamos ali para Major Claudiano. Eu fui criado eu nasci e criei ali na Major Claudiano. Mas Major, Major Claudiano é um centro. É, ali perto da Nena, agência de viagem. Aqui embaixo. Tá, é, aqui, dividindo na, na, no fim com... da rua, né? Ah, a champanhar. É, eu nasci, nasci e criei ali. Eu vim pra cá, pra essa casa aqui, eu tinha 10 para 11 anos. Faz só uns Aqui 100... morou o seu pai? Meu pai, minha mãe e minha irmã. Seu pai trabalhava com o quê? Era sapateiro. Sapateiro? Mas um sapateiro legítimo, que hoje em dia o cara trabalha. Agora não, sempre os caras que trabalham em fábrica falam que é sapateiro, né? Mas sapateiro não é não, porque sapateiro é aquele que sabe cortar o Cortar o couro, chanfrar, peso. só não pespontava, mas o resto ele fazia de tudo. Chapear. Tudo, ele entregava o sapato prontinho para você calçar. Você Desde trabalha... o couro até. Você trabalhou com o quê? Eu fui pespontador de calçado. Me, me explica o que que é pespontador. É, é o que costura, faz as costuras na máquina, né? Na máquina? É igual a máquina de costura de roupa, é a máquina de costura de calçado. Mas é, de primeiro, era, essa costura era feita na mão, né, ou não? Não, não, era na máquina mesmo. Sempre foi na Sempre máquina? Sempre foi máquina. para pespontar tem que ter máquina, senão não pesponta. Todo sapato é pespontado. É que cola o, o, o calçado na Depois na monta, soca. depois monta ele na forma. É. Naturalmente, né, e depois põe a sola, e alguns é braqueado, é costurado, outros não, outros é só colado. Qual fábrica de sapato que você trabalhou mais? qual calçado. Esqual? Esqual é, é do... Era do Walter Terra. Walter Terra, que, que é, é, era sócio do, lá no Calçados Terra, né, ele era sócio, depois só... ele montou. Montou só pra ele, chamava Esquadro. Trabalhei na Maquerne também. Maquerne era do Samelo, não? Não, a Maquerne era de São Paulo, né? uma grande empresa de São Paulo. Era uma grande empresa de São Paulo. Você viveu, então, o momento mais rico do calçado exato, de Franca. Exato, porque a minha idade já... Eu comecei com 16 anos, trabalhando em fábrica, né? Qual que foi a sua primeira fábrica, depois, quatro calçado Depois que você foi pra... Fiquei dez anos, depois eu fui para Maquélia e fiquei mais uns quatro. E depois trabalhei aqui nos meus amigos Castaldi. Oi, tudo bom? Trabalhei nos meus amigos dos Castaldi. Depois comecei a trabalhar por conta mesmo. Trabalhar por conta própria. Calçados Bristol. Esse aqui é um, uns amigos meu que, que tinham uma fábrica e a gente tinha um grupo, mais ou menos de umas 30 pessoas que fazia caminhada de Franca Ristinga. Existia uma caminhada de Franca Ristinga. Então ele patrocinava, a gente vendia camiseta. Ô, ô, ô Antônio, tomei. A, a, a, não é caminhada, aquilo ali era o passeio de Franca a Exato, então. É, é, é, é. Eu fui umas três, as, né? as quatro então, vezes, é cadeira da É aquilo mesmo. E a gente vendia as camisetas para os amigos e para as namoradas deles. E, e lá a gente já fazia um churrasco, com o dinheiro que arrecadou. Você, então, você ia a pé. Tinha, tinha gente de bicicleta? Tinha, um... tinha, tinha. E eu era mais encarregado do churrasco. Então eu, eu pegava no, por lá, pelo Amazonas ali, não podia ir de carro, né? É, você já ia Então com... eu passava aqui pela, pela rodovia. Naquela época tinha tal de picanha, não? Ficou a coisa mais. Ah, tinha, hoje? mas era a coisa mais nobre, né? É. Só pra gente do poder, né? <risos> hoje eu não tem dedo, né? É, hoje o Lula ofereceu pra todo mundo, né? Mas. Tá acabando comendo abóbora, né? É abóbora. Ui, ui, ui. Mas é um bons tempo, essa, essa, essa, essa, essa caminhada aqui. Era dos um bons tempos Nós reunimos uns 30 amigos, mais ou menos. E passava o dia lá. Porque eles iam tudo, chegava lá faminto, né? É. E chegava lá, o churrasco já tava pronto na, na churrasqueira ali. E, e passava o dia e, ali? Passava, e passava a cerveja na caixa de aquela caixa de pescador então o que que acontecia acabava por ele já ia pegando a cerveja a carne já estava assada então deu para quem é que você lembra dessa época que marcou ah, essa caminhada dos vocês lá de ah, na... conhecido que é né? da minha mais ou menos da minha idade um Marquinho do Brejo né os Castaldi aí também esse dono do calçados Bristo, aqui também... Como que chamava? Ele Essa? chama Maldemir, Maldemir Gomes. O é o, o, o, o, a Franca que deu uma arrancada grande foi o calçado, né? O é, Castrito. o potencial sempre foi calçado, né? Agora estão até tendo dificuldade, porque o jovem não quer ser sapateiro, né? É. E aí, pai? Tá bom? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. O jovem não quer. O jovem tá partindo pro outro lado. Tá... E é certo, né? Você tem que sonhar, porque a fábrica de calçado não te dá um futuro. Te dá sobrevivência, né? Mas não te dá futuro. Você foi de uma época em que era, é, o funcionário era. Era. Como é que chama? Cotado um cara bom é era selecionado, né? Selecionado. Então, mas se se especializava. Eu por ser pespontador, o pespontador é uma área que você não suja muito, você não põe a mão em tinta, você não põe a mão em cola. Então você pega o um corte do sapato, o couro cortadinho ali, então você não não suja a mão, é, duas profissão dentro de uma fábrica que mais ganhava na minha época era cortador e pespontador, é época que, as mais, que a gente mais, mais faturava né, não era lá um grande ordenado, mas só que eu optei por isso aí né, por ser pespontador, agora Venceu. tem, tem várias áreas, é. é o meu, é o circo que tá Quiser eu a vou... namorada. Não, mas deixa aqui. É. Então, Eita. o resultado, a gente eu optei por ser pespontador. O seu pai foi pespontador também? Não, não. Meu pai foi o verdadeiro sapateiro. Porque meu pai só não sabia pespontar. Ele cortava, ele chanfrava, ele dobrava e pagava para costurar. Agora dali para frente é que fazia tudo. Ele montava eu tinha as formas aí. Ele montava o sapato, ele preparava tudo. Ele e... trabalhava para fábrica ou, ou não Não, trabalhava por conta própria. Minha conta... mãe era sacoleira. Minha mãe saía para vender tanto roupa como sapato. Como que é o nome da, do, do calçado? Não, não era, não era a fábrica, era é, dentro de casa dentro... aí mesmo. Ele falava fundo de quintal, é, né? Era, era o próprio trabalhava. fundo de quintal. Eram os bons tempos, tadinho. Lutou muito para formar pai... minha irmã. O seu pai faleceu com quantos anos? Né? Ah, meu pai faleceu em 2002. 2002, então faz 21 anos, né? 21 anos. Ele na família ficava em que lugar? Ele era o. Ah, igual eu te falei, eu, eu, fui, eu nasci. E fui criado no, no centro ali, na Marjol-Crojano. Mas o seu pai era o dos mais velhos ou mais... Era grupo, o mais da... velho da família. Da família, né? Lousada, lousada. É. Muitos anos. A família sim, sim. É, praticamente é, nasceu nesse sítio aí, perto do Ribeirão do Salgado, e foi criado em Franca. Tudo dentro de Franca. Mas nenhum estudou. Todo mundo partiu. As mulheres partiu para ser... É, fazer roupa costura costureira né costureiro e, o, e os outros os outros dois um foi sapateiro igual meu pai e os outros dois foram é, celeiro celeiro é aquele que fazia correia fazia mala fazia a riata é pelo lado do, da riata de cavalo até que eles não chegava a fazer Eles fazia mala mesmo cinto bolsa Punha Muito zíper, claro. trocava zíper, era especializado, especializado mesmo. Qual deles que era? Do Os seu... dois irmãos, hum. o Nicodemos e o, e o, e o Zé Lozada E o Geraldo virou sapateiro igual ao meu pai. Só trabalhava desse jeito, fazendo conserto, fazendo uma sandália, fazendo um sapatinho. Todos eles foram dentro da área de. Sa... Um pro lado das bolsas, né? E, e... o outro dos, o lado dos.. Pro lado dos <risos> é... Sapato mesmo em casa, um chinelo, uma sandália, eu fazia de tudo. Você estudou aonde? Eu fiz meu primário no Homero Alves e depois não segui caminho não, não estudei não. Tinha ilusão de bola, né jogar bola e não virou nada também. Ô, Tomé, me fala aqui, aonde que era o Homero Alves da sua época? O Homero Alves era o antigo Ateneu. Você é de Franca? Sou, ué. Então, o antigo Ateneu ali, ali é o mero Alves. A minha esposa foi professora ali na época do. É, como Mas se é que chamava é oh, né? Não, é antes da UniFranca ali que é a origem da Unifranca. Ali. O Ateneu ali. Exato, exato, é, exato. A minha esposa foi professora ali. De, depois que eles construíram a escola lá embaixo, né? Perto exato, do hospital exato. do. Então na... eu morava num quarteirão dali, né? Porque do ateneu na minha casa era um quarteirão ali. Eu escutava dar o primeiro sinal, porque eles davam dois sinal, aí eu saía correndo. Aí o, o, o Sonego, que era o, o faxineiro, o porteiro que tão... lá. era o porteiro, ele, ele já estava no portão esperando para fechar. E eu chegava correndo, porque eu morava um quarteirão, era tão acomodado, né, que saía correndo. Você lembra de professor ali? Do... Ah, eu lembro tudo, eu lembro minhas professoras tudo. Eu não lembro o sobrenome, mas eu sei, eu lembro todas elas que tinha ali. Deixa eu só dar um. Aí, ó, agora vamos alves. Romero Alves, quem era o diretor? Ou a diretora? Ah, é. A diretora eu, eu lembro da fisionomia, mas não lembro o nome. Mas a, a minha primeira professora, a primeira bomba que eu tomei no primário, foi a dona Lourdes. Segundo foi dona Lília, segundo ano. Terceiro ano foi dona Judite. Terceiro ano foi a dona Fanny. Fanny. É, tudo umas professoras maravilhosas, maravilhosas. Dali você terminou? Terminei e depois prestei se... exame, porque aquele tempo tinha que fazer exame de admissão, né? Aquele é. tempo você tinha que fazer exame de admissão. Então eu prestei exame de admissão no IETC. Que era praticamente um vestibular para um vestibular você entrar no primeiro, primeiro colegial, dinasial, dinasial. E era difícil você passar. É. Se você não tivesse feito um primário bom, você não passava fácil. E uhum. eu cheguei a tomar bomba e estava com meus 16 anos, aí fui jogar bola ali, de tentar seguir. Igual a minha irmã não, minha irmã foi um exemplo. Minha irmã formou, fez faculdade, fez. Deu aula muitos anos, Como quer tu... é chamar, velho? É? Ana Lúcia Lousada. Ana Lúcia. É, ela, nossa, ela. Ela é, ela é viva ainda? Né? Não, faleceu. É. Faleceu faz cinco anos. Cinco anos? Faleceu. E sobrinho seu? Nós não tivemos mais ninguém na família, sem seu pai, a mãe, eu e minha irmã. Eu não casei, ela casou, mas já casou mas um pouco mais de idade, né? Casou com quase 40 anos. Não você, teve filho. Você casou com a bola, né? Que era é tentando, a, a diversão. Tentando a bola. Mas você jogou bola aqui nessa região aqui? Com... É, eu joguei nos times aqui, na, na, na, joguei. O Palmeirinha, o Internacional. Eu, joguei, eu joguei no. Não. Eu joguei, comecei jogando mesmo em time organizado. Era o Benjamin de Champagnat, né? Que era uma organização maravilhosa. Tinha um irmão Valdemar que tomava conta. Que tinha os irmãos Marista aí, né, naquela época. Na minha juventude, tinha os irmãos Maris. Né? É, o Champanhar é... era... É, o Champanhar administrado pelos irmãos Marisa Aí acabou ali, porque a irmandade é, Champanhar ia tudo para Ribeirão. Foi quando eles saíram daí. É. Aí eu fui, junto com, com meus amigos, nós fomos tudo para o Juvenil da Francana. Fomos jogar Juvenil na Francana, Juvenil amador, né? Depois a gente pegou e foi para o Palmeirinha. Jogar no Palmeirinho, eles queriam, porque o time era muito bom, muito bem montado, né? Aí nós pegava e pegamos e jogamos lá. Aí lá acabou o time. Lá Vocês treinavam que dia? Hein? Treinavam? Sábado. Que... Só sábado? Só sábado. E jogava no domingo, mas também, 17, é. 18 anos, Tava é, no auge. Tava né? no auge, com a é. energia toda, né? De lá, terminou lá, eu vim jogar no Progresso, que o Samelo fez um grande campo ali, Aonde é a van agora, ali tinha um campo espetacular, o Samelo fez. É Aí um essa turma aqui que você deve progresso. ter conhecido, o Bicudo, você conheceu o Bicudo? Bicudo. Então, o Bicudo era o nosso treinador. Aí eu vim pra cá jogar aqui. Aí o Samelo, numa época que tinha aqueles, aqueles futebol de... de, de, de da, de, interno da fábrica, fábrica Eu acho que o Samelo tinha um, mais de uma fábrica Não sei se calçado de charme naquela época Era tudo Samelo, né? Então acho que teve uma treta lá num, num jogo de futebol E eles mandou acabar com o campo Acabou com o campo do progresso Aí eu vim jogar num time aqui Foi onde praticamente encerrei era, era administrado por uns funcionários da Brahma a Brahma do Carninho Franquini esse povo, Era os donos Aí o que, que aconteceu Eu vim jogar Para esse time que chamava Brahma porque Os funcionários que montou o nome de Brahma O Carlinhos patrocinava Camisa Patrocinava chuteira o Uniforme em si E esses rapazes muito humildes Que foram muito bacana com a gente Eles pegavam E, e... Ganhando ou perdendo, eles pagavam meia dúzia de Brahma cada um. Eu sei que eu joguei mais ou menos uns sete anos, oito anos no Brahma. Aí eu fui, fui desanimando, machuquei, machuquei o um joelho, era para ter operado, eu não deixei. Então, né? Então, foi é. Bom, aonde eu encerrei minha carreira. Me, me fala aqui de goleiro que você lembra? De quem? Desses times que você jogou aí? Ah, Sim, é. eu, eu no Benjamin tinha o filho do Edson Ferreira Freitas. Ele chama Edinho. Muito bom goleiro. Pois dali nós viemos aqui pro, pro Progresso, que eu te falei. Cabou, acabou o amador da Francana que a gente jogava, e do Palmeirinha. Aqui tinha o Wilson Torres. E morava naquela casa ali. Eu conheci. O sim. É irmão do seu Ercílio Torres. Não. É o Ursinho, ele vinha Ursin é o filho. Tá, é o filho. Ah, o filho. Você, você conheceu eu sou, eu sou o sou Wilson. O sou o Wilson. O pai. É o pai. O pai. Esse é o Ursinho, filho. Sim. Que era o goleiro. Aí dali nós viemos, eu saí dali e vim jogar no Brahma. O Brahma tinha o Paulão, o um menino primo do Hélio Rubens a mãe de um homem, que é de família de gente grande. Né? É. E ele jogou no gol nosso aí, fizemos umas campanhas muito boas. Você chegou, falou do Hélio Rubens, você chegou a jogar basquete, não? Não, não. Não era adepto da... da... E nem vôlei? Porque, não, porque a gente sabe que na época mesmo de Hélio, na época de, de Francégio e, e de Totô, era elite, né? É elite, né? Elite, você sabe como é que é. O Elite, Pedroca quem, lá. Quem é, quem é. Não vou julgar com periferia aqui, mas aqui era bairro simples, né? É. Aquilo, eu quando só... eu mudei pra cá, aqui não tinha água, não tinha luz e não tinha asfalto. Ah, o caminho para saída para Patrocínio Paulista, Sapucaí, era aqui? Era ali onde você mora pra lá. E sair passava em frente à igreja aqui né? não não não tinha uma estrada é. por ali também a estrada antiga né mas a, a principal era por lá e por lá na né? é... a, a, atrás ali do, do... exato por lado do do castelinho exato né? você ali. lembra do castelinho quando era o castelo ali ou não eu lembro quando tinha um, um, uma, uma piscina redonda era uma chácara, não lembro o nome o do Castelo, dono. que eles falavam era Castelo. Por isso que era um castelo, castelo a coisa mais bonita. Eles demoliram aquilo ali e fizeram o clube. É. Mas era a coisa mais bonita, era um castelo. É. O, o, e o Toninho, tinha uma piscina redonda, é. redonda. Pra, mas não entrava qualquer pessoa, não, porque acho que era a gente do poder que mandava gente, ali. É, o pessoal. Me fala aqui, o Toninho Freitas, que é um o Antônio Freitas, aqui, Exato, é regularidade né? com você, não é? Exatamente, eu é. conheci tudo, porque eu vim para cá, eu tinha 12, 10 para 12 anos, ele é mais novo que eu. Eu conheci o São Antônio de Freitas, né, a esposa dele. Você passava ali para isso para ir para o Lava Major Claudianas, é? Eu desci do curral dele, da cerca do curral. Eu desci aqui, ao lado ali tinha até o curral, o curral. de tábua, né? É. E tinha uma estrada, uma rua que tinha muito 10 metros de largura. Avenida Quando um carro Chapaiá. vinha subindo, vinha lá da, praia, da da cidade pra cá, o que ia descendo, um tinha que esperar o outro. Pra passar na ponte. Ah, não passava. Ao um lado ali, onde tem essa picanha, era um buracão, né? É. Era um buracão. Então, e o era... curtume ali, do, como é que chamava? Do marco? Como é que é o curtume? É, o São Marcos. São Marcos. Mas isso aí veio depois de muitos anos. Depois porque... de muitos anos. Aí tinha, tinha o tinha Lencimo de la Torre, o União, o... Somiro, acho que nós chamamos Somiro. Então eram os quatro curtumes que tinha aqui, né? Nessa avenida... Champagnat. Vi... não, avenida Ismael Major... é... Alonso. Que, é o... que tinha era isso aí. Que tinha era isso aí. E era um fedor danado. A gente, pra ir na praça, porque o asfalto chegava até do lado de lá da ponte. E você, para ir na praça, você tinha que levar um paninho pra limpar o sapato. Tem é história. O... Oh, oh, oh, oh, oh. <risos> O córrego não tinha muita vazão de não, água. Não, não. Isso empoçava. É. Empoçava aquela, aquela água preta de carnaça, é. enchia de urubu essa beirada de córrego aí. Enchia de urubu porque tinha muito curtume. O fedor era insustentável. Mas você. Insuportável. Mas você conhecia aquilo ali como água boa, não era? Não. não? Quando você chegou? Nunca já conheci, conheci não. Eu Quando eu vim pra é cá, não isso, era, não é. era. Já tinha os curtumes, ó. É, os curtumes já abrava. Já né? desaguava ali é. É, química de, de, de.. Química de. de resíduo, sabe? Tra... Resíduo. Do de, de carnaça é. ali, o que enchia de urubu essa beirada de cordo. Por que, que é, rotularam o Marquinhos do Brejo, de do Brejo? Porque era a primeira casa é, assim que atravessava a ponte. Descia aqui atravessava então a ponta do lado esquerdo, e ali, ali alagava, e depois virava um brejo ali. Porque... Aí o Marquinhos era a primeira casa ali, ali o pai do Marquinhos. Oh, oh, oh, Tomé, ali tinha um senhor, não sei, não me engano ali, que ele, era, ele colhia papel, ele fazia reciclado naquela época, não é papel, era lixo também, você não lembra não, que a pessoa recolhia? Não, não. O, o, não o não Guardo lembrança dele, não. Mas você lembra do chiné quando ele jogava lixo ali na. Ah, tinha o um açude ali, né? Onde o povão nadava, né? No fundo da chácara do, do chiné ali. E tinha um açude hoje ali. Era o açude. Hoje é o castelinho, né? Não, não. O açude, era, é, é, se fosse para atravessar para lá, é, é, essa rua saía dentro do, do buracão do açude. O açude era no fundo da chácara, daquela casa do chinelo antiga ali. Sim. O açude era ali no fundo. Que por sinal tem uma, uma, uma construção que me parece que, que era de um, um irmão do Correia Neves Júnior, dono, do, do, da, dono da, da fusora, ele que começou a construir. Pode ver que tem ah, um esqueleto lá no chão ainda de, de cimento armado, mas é. não desenvolveu nada ali não. Era ali, era um açude. Você, você lembra do... do, do... O Curtume em Progresso no, no, no, no, no, na época áurea dele? Exato, exato. Por sinal, quando eu estava terminando, terminando o Progresso, eu, eu, eu já jogava lá. Sobre o Aí, o que, que acontecia? É, nós tomava banho lá dentro do Curtume. Nós tomávamos banho lá dentro do Curtume. Tinha um chuveiro lá para os funcionários tomar banho. Nós terminávamos de jogar lá nesse local que eu te falei construir um belo de um campo e depois a gente descia ali tomava banho ali. O Bicudo era nosso treinador. Bicudo. Você conheceu o Bicudo? Eu acho que eu lembro dele. Né? Era um perna torta assim, pessoa muito boa, é. mas do sangue quente, entende? Sangue quente. Botava respeito mesmo. Nossa, ele brigava com pouca coisa ele brigava, mas uma ótima pessoa. Uma ótima pessoa, me, pelo menos comigo ele me tratava muito bem. Era encrencado, mas me tratava muito bem. Ô, ô Toninho, me fala aqui, você lembra do Doutor Miguel Diniz? Demais, ó. Os meninos, um dos meninos dele que era, o, nós chamávamos ele de Purguinha, nós chamávamos. Laércio Diniz. Laércio Porto. Diniz. É. Ele jogamos junto nesse Benjamin. Ali no champanhe O Laércio era meio encrencado, eu continuo... Nossa pensando. senhora! Ele era pequenininho, mas ele era encrencado. Ele, ó, oh, eu vou te contar, ele não perdia para qualquer grandão, não. <risos> não, <risos> Ei, ótima meu. pessoa, me tratou, sempre me tratou muito bem. A gente ia comprar jabuticaba ali no, no doutor Miguel, então eles deixavam... A, a gente, Você pagava, Você pagava e eles deixavam você subir no pé lá e chupar à vontade. Mas que quintal grande era aquele, né? Era Cada lindo, né? Um de maravilhosa, enorme. Você lembra do Antônio Pio, do Carlos, de Inísa, era mais reservado, né? Demais, é. As duas meninas eram muito amigas da minha esposa, né? Então, e minha namorada, minha namorada fazia. Minha, minha, namorada, minha irmã fazia a unha delas. Ela ia lá e fazia da mãe, da mãe e das duas irmãs. Minha, minha irmã fazia. Elisa. Ótimas é, pessoas, hein? É uma pessoa Ótima cara. pessoa. O Purguinho é. é maravilhoso. Onde a gente se encontra, a gente ainda conversa ainda. Ele me chama de Graúdo, porque ele era pequenininho, mas era ranheta, meu filho. <risos> Quando jogava o Benjamin contra o Internacional, Saia era tudo também a faixa etária. 16, 15, 16, era tudo infantil. Ah, tinha um rapaz lá e por sinal até faleceu já. Ah, o Purguinha não podia jogar contra ele. Porque ele era ranheta, o de lá, e o Purguinha não queria abaixar. Ele era petitinho, mas ele não a perdia a parada com ele. E aí ela expulso os dois. Lá era jogar Era jogar Benjamin isso. Internacional, eles iam expulsos. Todos os dois iam expulsos. Eles, eles eram ranheta um com o outro. Um não topava o outro de jeito nenhum. Se você conversar com o Purguinha, te conta. É. Ei, porque, porque, dona, porque, gente a, boa. A dona Anitta, a minha esposa, é. fala muito bem. dela. Né? Ela eu não cheguei a ter amizade nem com o pai, né? É. Agora os meninos, é, era o Beba e o Boca, esse é. apelido. Beba o, e o Boca. O Márcio já era Marcio. mais novo, né? O Márcio e é. o Miguel os Caçulas, né? Os caçula, né? Da, do, dos homens, né? Aí tinha o Paulinho, tinha o Antônio Pio, tem o Zé Augusto. Zé Augusto, mesmo. Zé Augusto jogava muito bem também. É. Paulinho jogava muito bem também. Então tudo A da fazenda Bahia. da fazenda desse tinha campo de futebol? É, que eu, eu saiba, não. Que eu saiba, não. Ele jogava era por aqui mesmo. Nessa região. Era muito conceituada, uma família muito... Distinta, Tradicional. Né? Tradicional. É, distinta, Vixe. A gente viu o doutor Miguel naquela caminhonete dele, né? Uma caminhonete, nem sei que... Que ano? é uma Chevrolet. Chevrolet. É, Eu Ele ele gostava do terno preto, né? Ah, ele era reservado. Né? É reservado. Era muito reservado. Uma pessoa muito boa, né? Criou muito bem os filhos. Você não, não Sim. tem comentário nenhum de desvio de, Nove de atitude. Nove filhos. Nove filhos. É. Não tinha desvio nenhum de atitudes. Foi tudo bem criado e são pessoas. Que eu tenho mais contar, o Márcio eu encontro, ontem mesmo eu encontrei o Márcio aqui numa caminhonete, ele recolhendo, o Márcio é guerreiro, ele é apegado, né? Quem que é esse que está descendo aí? Não conheço, o Márcio eu sei que ele, ele simplesmente, vão bom. O Márcio, ele ele até hoje ele cria porco no, lá na fazenda. É um lutador. Ele é, é, mas não precisava tanto, né? Mas é apegado, né? É o trabalho, né? É, lugar. já já tem uma rotina de vida, né? É, então muito bem. É uma família muito boa, isso. Muito, muito grande, muito é boa. Ô, Tomé me fala aqui, nós estamos encerrando já a vida. O que é a vida para você? Uma uma passagem, um momento de é, uma pergunta difícil, né, da gente ter... ter... Ah, eu, eu encaro assim, que pela criação que eu tive, e a vida é respeito, é amor, é dedicação, é... Religião também, religião, porque sem uma... religião nós não somos nada... Ou, ou, ou, ou, também, nós estamos vivendo um momento assim, muito decisivo delicado, delicado. Sobre, sobre esses conceitos de, de honestidade... De... É, infelizmente, a gente lamenta, porque é. eu não tenho filho, mas eu presencio é, filhos de, de outras pessoas que... Enfrenta... Não sei como que eu seria um pai, porque... Eu fui criado muito bem com meu pai e com a minha mãe, pobre, mas com muito respeito, com muita honestidade. Eu fui criado desse jeito. Então, não sei como que eu reagiria se eu tivesse um filho. Porque modernizou demais a, as gerações, né? São muito modernos e eu acredito que poderia ter até o... Um... É, eu vou falar uma expressão aqui que é, parece que relaxou, né? Ah, rapaz, eu, eu, eu fico descartou. triste, é. porque eu não sei como, porque eu fui muito bem criado, com muita severidade, meu pai era duro comigo. Eu com 21 anos, aqui não tinha casa, aqui nesse lugar. Eu gostava de dançar muito lá na E.C. Eu procurava sempre um ambiente melhor do que eu. Certo. Entendeu? Eu nunca fui, nunca fui de ficar bebendo pinga em boteco, essas coisas, não. Eu sempre fui bem reservado e sou até hoje. Sou até hoje. Tenho amizade com muita gente, mas tem muita gente que não vai com o meu jeito. Porque eu sou um cara seguinte, eu gosto das coisas muito certas, entendeu? É. Ô Tomé, você falou um negócio aqui. A IC teve um momento bonito, né? Nossa Você sim. viveu toda a vida da IC. É, a minha juventude, dos meus 18 até os 25, 30 anos, eu dançava. Eu, eu te falo uns episódios da minha criação que eu tive. Eu saía sozinha aqui, às vezes tinha os bailes de formatura, era tudo na sexta-feira, na EC. Uhum. Os bailes. Então o que que acontecia? Eu saía daqui, tomava banho e falava, mãe, eu vou lá na, na porta da EC, porque na, no baile de formatura eu não pagava, mas você tinha que ter o convite. Saía. A própria escola é. fazia promoção, ia ter o baile da, da, da, das formandas e ia ter que ter o convite. O que que minha mãe fazia? Minha mãe preparava meu terninho preto, com gravata, com camisa branca Porque lá não entrava sem terno preto Lá misturava o rico com o pobre, eu misturava no meio dos rios <risos> Porque eu andava igual a eles é. Então o que que acontecia? Eu ia lá na porta antes E vi uma rodinha de mocinhas, as moçoiras lá assim né Esperando para entrar para o salão da IC Eu chegava e falava por um acaso você não tem um convite do baile, não? Aí? Ah, peraí que tem uma amiga minha que ela não distribuiu pra ninguém E ela tem De repente chegava essa amiga Aí pegava e me entregava um convitinho eu vinha rápido aqui a pé é. Chegava aqui, meu terno já estava pronto E eu trocava de roupa Vestia um, uma, uma roupinha de Deus, né? Que era o terno, o terno preto, tudo certinho, gravata borboleta eu pegava e descia a pé aqui, ia embora, é. levava um paninho para limpar o sapato do lado de lá, porque de cá era uma poeira danada. Misturava com os ricos? É, aí é. chegava lá e entrava bonitão, parecia que eu era filho do Boldejão Seixas. <risos> Muito é. corpulento, cabeludo, né? E dançava bem, entende? Eu dançava é. bem, porque eu dançava nas brincadeiras aqui na Santa Rita. Então eu dançava muito bem. Então eu não tinha timidez com ninguém lá. Eu tivesse que tirar uma moça, aquelas meninas muito delicadas, muito bonitas, filha do doutor não sei quem, Ó, e eu chegava bonitão igual ela, só tomava a cuba livre, uhum. não, não, não tinha hálito de bebida, chupava uma bala-pipo. Então, o que, que eu fazia? Pegava ela no braço, ele estava lá em cima, na parte de cima da escena pegava no braço, com educação, chegava lá, e acontecia uns episódios que a gente que dançava, mas você tem que ser cavalheiro e ser gentil, tinha algumas que estavam lá assim, demonstrando que sabia dançar. Aí você ia lá, pegava no braço, vamos dançar, vamos levantar, você na maior classe, tirava, descia lá, chegava lá embaixo, ó que você chegava no meio da pista, ela falou, só que eu não sei dançar direito, não. Mas por educação, que modesta à parte eu sou família pobre, mas eu aprendi a ser educado. Por educação, rapaz, o que, que eu fazia? Dançava. Às vezes eu dançava, não sei se ela chegou a dançar, não sei. Eu dançava, eu mudava o passo para cá, ela mudava para lá. Mas eu continuava daquele uhum. jeito, no maior respeito. Não tinha esse negócio de apertar, não. Ela já punha a mão aqui. É. A mulher já punha a mão na gente aqui. Uhum. Que aí você não puxava. Dançava na classe, eu, quando começava a errar demais, assim, mas eu dançava umas duas, três músicas com ela. Aí a época de Laércio, era a época de, de grandes orquestras, né Marajoara, aqueles, aqueles mundos de banda que vinha aí. Aí, moral da história, eu pegava ela, bom parar, vamos, pegava no braço, levava ela lá, muito obrigado. Hein? Então era uma rotina que eu aprendi a ser. Entende? Eu mesmo sendo filho de pobre, de sapateiro, mas eu fui muito gentil, então muito eu bom. era muito bem que isso, porque eu dançava brincadeira aqui, na Santa Rita, nas brincadeiras, então eu sabia dançar bem, então eu chegava lá, meu filho, eu não... Aqui, não... aqui quando vocês dançava aqui, era sanfona ou... Não, não, não, era, não. era Sonata Son... Rio. Sonata Rio? É. Tinha dois amigos, dois, depois outros foram copiando, tinha dois amigos aí que tinha pilha assim de, de disco, tanto compacto como Long LP. Break. LP. Então, resultado. Então eles trabalhavam com duas sonatas. Estava acabando aqui, o outro já estava com a agulha para soltar aqui. Entendeu? Ele já soltava aqui, você nem largava a dama. Já soltava de cá. Aí ele sabia fazer a seleção. Uma seleção é, é, é, de música é que, lenta. É, é o que eles falam hoje, os DJs, né? É, eles eram os é, DJs é, da, época. da época. Era, era. Mas hoje é tudo eletrônico, tudo né? É eletrônico. Eles não, era na ponta do dedo assim pra pôr, é. a, pôr a, a, o bracinho da sonata na, na rotação. Que, na rotação não, na música que você queria. Na e isso, suponho, eu fazia uma seleção de, de Agnaldo Timóteo, música lenta. Terminava aquela, aí ele ia pôr um cha Fazia mais uma seleção. Aí já podia fazer um. tocava rock também na época. Então fazia fazia a seleção de dança, com as 5, 7 músicas. Não tinha confusão? Não, tinha... não, não. Eu nunca dei um tapa a nenhuma pessoa e nunca tomei um tapa de ninguém. Não tinha. Tinha os enguiçados, que a gente até sabia. Porque é. sempre tem alguns é. diferenciados, né? Tinha os enguiçados, mas não, não... eu nunca me envolvi em briga. É. Eu é sempre respeitador de todo mundo. Ninguém pôs a mão em mim. É. Ô Tomélia, ó, foi muito bom. Eu tô vendo eu aqui. sei que, tá que você campanha. montou um esquema. Aí, ó. E foi ótimo. Eu tô gravando, passando aqui. Você agradeço, e, agradeço. E, e é uma história eu bonita. Eu me sinto que bem, bem por registrado. isso, Registra, já tenho meus 74 anos. Manda um abraço aí os seus amigos. Será aí. dado, aí, será ó. dado. Obrigado, você. É. Tudo de bom para você também. Tempo bom, né? Ah, tive, tive uma juventude, tive um. Uma adolescência boa que Eu não contei uma história pra você Quando eu ia nesses bairros lá igual eu te falei Aqui não tinha, não tinha casa Só tinha uma casa aqui do São é. Martins Então Quando eu chegava na esquina ali Os colegas falavam pra mim Ih, Tony, Olha lá o São Antônio Ele ficava ali 5 é. horas da manhã ele estava ali Esperando É, esperando Meu filho é. único, filho. minha irmã não ia em bairro Eu ia ele ficava ali no portão esperando. Aí teve um belo dia, você vê como é que as gerações daquela época, como que o pai gostava de, das coisas muito certas. Ele era assim. Eu cheguei, era umas cinco e meia, quase seis horas. Aí ele pegou, olhou no relógio e falou, ah, mas o baile acabou agora? Falei, não pai, é que tinha uma menina lá eu fui levar ela em casa. Mas isso é hora de mulher estar na rua? <risos> Matou, né? É. Então eu fui criado assim. É isso aí. Oh, graças valeu, a Deus. Valeu. Um abraço Falou, aí a todos filho, vai que com estão vindo. É para compartilhar isso aí, Memórias e Vida. <risos> e você compartilhando, você está ajudando é, o nosso eu, canal. Eu, graças eu a Deus, eu tive uma juventude muito boa. Não bebi, não bebi. Não aprendi a beber, eu comecei a tomar uma cerveja, acho que eu tinha uns 20 anos, por quê? Porque nós jogávamos nesse time do Brahma, aí os, os, os, os rapazes que trabalhavam na Brahma, pegava cada um ganhando ou perdendo, cada um pagava uma meia dúzia de Brahma, de garrafa de é. 600. Cada um pagava uma meia dúzia, foi onde eu aprendi a beber. Ó, oh, um abraço, valeu. Alô, filho, vai com Deus, foi um prazer, hein? Foi muito bom. Alô, filho. Hoje, dia 11 de abril. Exato, exato. 2023, exato. aniversário do meu filho, 43 é, anos. É, que chico, Parabéns, parabéns. Você e leva um abraço, meu. Valeu. Alô, filho.